Beba pouco desse xarope contra a disfunção erétil, pode deixar duro demais. Opa e ai tudo bem macharada transante desse meu Brasil varonil. Eu sou um dos maiores especialistas na saúde do homem e pode sempre contar comigo, eu vou te ajudar. Hoje eu vou te mostrar um super xarope caseiro com mel, guaraná, hortelã e ginseng. Sua madeira nunca mais vai cair à toa. Suas ereções serão duras como rocha, vai ser mais de uma hora, estocando sem parar, a sua companheira vai pedir a arrego, mas depois vai pedir mais, muito mais. Mas antes trepador, já vem de bicuda na curtida, se inscreve no canal, e ative as notificações, e se você deseja destruir, acabar, e exterminar de vez com a disfunção erétil, veja um vídeo que eu deixei no primeiro link na descrição, é a solução perfeita para você. Este xarope caseiro possui propriedades energéticas, estimulantes e fortificantes. Que ajudam a ter mais disposição durante a relação íntima, além de melhorar a circulação sanguínea, o que potencia a ereção do seu membro, papel e caneta na mão. Bora lá macharada! Você vai precisar de uma xícara e meia de mel de abelhas, uma colher de guaraná em pó, uma colher de folhas de hortelã e uma colher de ginseng em pó. Para preparar é bem simples. Em um recipiente de vidro escurecido com tampa, adicione todos os ingredientes e misture bem com uma colher, até se obter uma mistura homogênea. Deve-se tomar uma colher de sopa desse xarope todas as manhãs, sempre que se sentir necessidade. Este xarope é, no entanto, contraindicado para hipertensos e diabéticos. O seu mini não vai ficar duro e rígido, e na hora do tico-tico no fubá, ninguém vai conseguir derrubar ele mas agora se você quiser realmente ter ereções duradouras, para satisfazer as princesinhas na cama eu tenho a solução definitiva para você, se você quer realmente eliminar sua disfunção erétil e acabar com seu problema do pinto que não sobe, eu vou deixar um guia espetacular, no primeiro link na descrição, vai resolver o seu problema de uma vez por todas eu sei que você não aguenta mais essa situação, é horrível demais não aguentar mais de 2 minutos com o menino em pé, e deixar sua gata com tesão. Normalmente a mulher precisa de mais tempo para sentir um orgasmo, então se o homem não durar pelo menos 45 minutos com o membro ereto, e duro como rocha, a gata não vai ficar satisfeita. Muitos relacionamentos estão se acabando, simplesmente porque o homem não consegue segurar a ereção por muito tempo. O método espetacular, que está no primeiro link na descrição, é único e exemplar, que vai te ajudar a tratar a sua disfunção erétil. Infelizmente existem poucas unidades desse guia, então corra e reserve seu exemplar, as oportunidades vêm e vão, não deixe essa passar, além do super guia, você receberá alguns bônus especiais, basta clicar no link na descrição, ou no comentário fixado, tenha ereções poderosas, e volte a ser aquele garanhão na cama. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu melhor amigo, deixe aquela curtida de trepador, inscreva-se no canal, e ative as notificações. Agora, escreva a hashtag, eu vou vencer, assim saberemos, que você realmente, é um vencedor de verdade. Um abraço rapaziada transante, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.